Apresentando. Eu, Papai Jujuba Nanica. No canal. Jujuba Nanica. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Eu acho que é o Jeb isso aqui. Olá. Hyper Unicórnio? Você por aqui para comprar algo. O que, o que você quer? É, acho que sim. Posso saber o que você tem aqui? Obrigada pela listinha. Vamos ver, tem lâmpadas, fundação, fundação, fundação. Hum... Será que ele tem alguma coisa sobre galinhas vendendo aqui? Não. Mas fundação. Ok. Até depois. Eu acho que o seu nome é Jeb, né? Até. Oh, meu Deus. A venda. Não, mas tem esse daqui, ó. A venda. Por Pickford Jeb. Acho que é aqui sim uma fundição de carvão para a sua fazenda eu tenho um aninho eu já comprei então era isso mas nós precisamos de minério para fazer porque a gente não eu achou nenhum vamos, vamos ver se dá para fazer né será que a gente tem que usar vidro é. Bora. tá a minha fazenda é um pouquinho perto a próxima vez a gente pode até vir a pé não precisa dessa correria inteira de carro. Aqui, ó. É aqui, ó. É só vir pra cá, ó. É meio que eu errei o caminho. É pra cá, se eu não me engano. Eita. Ua sapo. Grab <risos> it. Grab it. Grab it. Ok, vamos lá. Maninho, me desculpa, é que tá meio molhada a estrada, sabe? E ainda tô com a carroça lá atrás, então por isso tá meio balançando, entendeu? Vamos! Prontinho, maninho, chegamos! Bora trabalhar! Tá, pelo que eu me lembre, ele disse que é alguma coisa de fundação. Esse aqui é a fundação. Mais pedaços de carvão. Mas qual minério a gente necessita? Oh, aqui. Um minério aqui, ó. Esse minério aqui é o minério de cobre. Nossa, muito obrigado, maninho. Eu acho que esse de zinco, ele serve. Eu vou abastecer aqui. Vou botar esse minério de cobre. De zinco e cobre. Maninho! Oi. Olha isso aqui. Tá saindo? Tá saindo muito mais fumaças que o normal. Tá funcionando. Vamos esperar, né? Eu espero. Você tem que jogar lá em cima. Mano. Será? Tem Eu vou... Vai aqui em cima pra derretar. Vai abrir o que tá forte. Hein? Eu vou tirar aqui. Joga lá em cima. E vou jogar aqui em cima. Ah, não, maninha. É pra deixar aqui, eu acho. Eu vou só dividir aqui um eles pra caber em todos os espaços. Porque tem espaço pra três. Eu separei dois minérios é, iguais. Na verdade, eu vou pegar esse, esses de zinco. Ai, maninho o que será que é... Calma, vamos botar esse aqui, esse daqui e esse aqui que eu achei. Vamos deixar tem aí. Aqui, não, não, de olho, né? Maninho! Hum? Eles devem estar esfriando, não vamos mexer. Eu e só tentar regar? O carvão tem como aqui embaixo? Sim, eu botei o carvão aí embaixo. Eita, maninho! Uh, susto! Eita. Duas barras de latão! Eu consegui pegá-las. É. Olha isso aqui. Ah, eu, aí no chão. Eu, eu vou. É aqui. E eu vou botar aqui, ó. Oh, maninho. É. O que fazemos com as latas? Que lata? Isso aqui. Parte de latão. Deixa comigo, Tá, você quer ficar com elas? Deve ser pra construção de alguma coisa. É, pode ser. Será que tem mais? Olha só a coelha de abelha. Você não tinha nenhuma de abelha? Sim, tá lá atrás. Vem aqui, cadê? Maninho, cadê você? Não, maninho. Olha, a plantação de flores é ali atrás pra tentar atrair mais as. Como que eu posso dizer? Tentar atrair mais as abelhas. mas um ela... As abelhas não vêm. O quê? Alien Fruit? Tá escrito aqui. O que, que é isso? Fruto de Alien. Que que é? Eu vou plantar mesmo. Até encher aqui. Encher. Eu vou pegar água. Pera. Tá, tá, tá, tá. Deixa eu dizer é aqui. Eu vou botar ele. Ok, maninho, eu vou pegar as sementes aqui, aqui e botar aqui. São algumas sementes. Eu tô o chão. Aqui, né? Tá, já vai. Aqui. Eu vou ficar plantando aqui. Isso aqui é bem rápido. Isso aqui, ó, nesses três, esses quatro aqui em volta, não precisa, tá, maninho? Aí eu não consigo ver qual que eu já plantei. Essas plantinhas são muito pequenininhas. Pronto, maninho. Eu acho que eu já botei tudo. Ah, ainda sobrou mais ou menos umas 141 mas... Vaquinha, já cresceu um pouquinho. Mano. Ela já tá no nível jovem. Tá bom, maninho. Sim, eu sei, mas que não tem mais espaço a gente pode fazer. Já vou botando aqui, maninho. Já tamo indo. Pronto, maninho. Maninho, rega essas aqui Que eu tô fazendo agora. Ai, maninho, eu seria a pessoa mais feliz desse mundo. Se eu conseguisse um pouquinho de abelha. Aham. Uhum. Oh, pelo que eu disse. Pelo que me falaram. Uh, então pelo que me falaram a gente tem que como que é o nome é procurar uma b é procurar uma comeia procurar uma comeia é mais ou menos como uma comeia e uma árvore Eu também, mas o problema é que ela me picou inteiro. Eu tive que voltar lá na cidade pra ir pro médico. Porque essa cidade aqui não tem médico. Eu tive que voltar lá pra nossa cidadezinha a ah, nossa cidadezinha do Brookhaven. Haven. Oh, Ô maninho, se você. Eu também, mas. Mas eu agora eu acho que não dá mais. Eu vou ficar regando aqui um pouquinho. E Eu acho que eu vou deitar na cama. Ai, tô cansada, maninha. Eu não parei de trabalhar desde noite. Tentando procurar. Eu não vou. Tá Hã? Tô aqui tá É, né, maninho? Sim, eu sei, é perto do Jeb. Eu vou ver aqui se tem comida pra vaquinha. que O que foi? Aqui, ó. Eu tô indo, mas aqui onde? É perto do Jeb? Não. As plantas tá crescendo. É verdade. Olha aqui. Oi, eu vou pular aqui, ó. Olha, olha a minha habilidade. E... Tchau! Nossa! É, vamos ver o que, que ele fala pra mim. Oi, tudo bem, senhor <tos> Achei alguma abelha ainda? Amigo. Não, eu estou tentando procurar, mas eu nunca acho. Não desista. Lembre que pequeno carvalho e lote de flores. Ok. É. Eu acho que essa dica não foi muito boa, mas ok. Só isso? É só. É, até Se você quiser vender abelhas, fale comigo. Ai, maninho. Ninguém consegue nos ajudar. Plantas de carvalho. Sabe aquelas madeiras que a gente vende? Meio que aquelas madeira ali, ó, aquela mais clarinha, fininha. E eu achei, Maninho. Achou? Achei não. Tem que colher aqui os milho. Eles já estão ficando secos. Que esse sol, até esse sol. Nem para você ajudar, né, preguiçoso? Ai, ai, tô pegando milho. Tenho que ter cuidado. Acabei de tirar um milho que ainda estava crescendo. Eu vou plantar algumas plantações perto. Eu Ô, oh, maninho. Se importa se eu pegar umas sementinhas estocadas. Ai, amizade, vida, tá Ai, quanto milho pra vender. Espero que dê um bom lucro. Eu não vou botar tudo, eu acho. Ou sim, eu posso comprar mais. Botei. Vai fabricando enquanto isso. Pegar a batata. Já estão todas bem quase. Colher. Ah, essas daqui saem muito pólen. Acho que eu vou plantar algumas perto da... Daquela, da minha colmeia Eu só tenho que ter cuidado Pra minha vaquinha não chegar lá E pegar todas O mel Da minha colmeia Nossa, mas que calor Será que o maninho consegue trazer um copo de água pra mim se eu gritar? O problema é que só tem água boa lá na cidade, aqui é meio ruizinha. Também estamos na roça, mais ou menos. Ai ai. Colhendo com as plantinhas eu vou, eu vou Colhendo as plantinhas, eu vou. Colhendo, colhendo, eu vou, eu vou, eu vou. Oh. Deixa eu ver. Vamos esperar crescer um pouquinho, eu só vou regar elas. Eita, tem que encher, tá sem nada. Mas primeiro eu vou recolher essas aqui, antes que fiquem podre. Vamos utilizar esse aqui. Ai, falta ainda essas para pegar. Prontinho. Regar, regar, regar. Eu tenho que chamar o maninho que quando estiver pronto ele pode me ligar. O problema dessa cidade é que algumas pessoas não usam o telefone porque querem conviver mais com a natureza. É muito chato isso que eu não consigo ligar para ninguém. Eu vou colher isso aqui. Ai ai, que canseira! Maninho, tudo bem? bem? Nenhuma. nenhuma. Você procurou por aqui perto? Sim. Maninho, tem que procurar lá pelas montanhas. Lá tem muita fazenda, lá tem muita abelha. E, maninho, agora nossos milhos estão prontos. Tô até pensando em guardar uns para nós comer. Tá bom, depois fazer um churrasco. Churrasco com milho? Milho é foda. Né? <risos> hum. Nunca ouvi falar de ouvir de churrasco de milho, mas ok. Maninho, eu tenho no total, que eu contei enquanto eu pegava as batatas, 480. Não. E eu já tô fabricando as caixas de milho. Que eu vou entregar e dar um cochilinho. Depois você vem aqui perto do informe, tem uma material pra pegar? Tem? Não, tem que eu achei. Tá, eu acho que eu já vou pegar e dar uma descansada. Eu revirei a noite. Ah, ah maninho! Oi! Você quer. O que, que a gente pode fazer com essas pedras? A gente vende? Eu tenho muita pedra. Tá bom. Eu vou eu guardei uns 5 milhos para nós. E tem alguns milhos que estão tipo assim de qualidade, sabe? Ai é bem chato isso. Eles estão meios ruins. Eu não sei se consigo plantar plantá-los de novo. Eu tô... é máquina aí? Eu... Aqui, ó. A máquina tá cheia. Tá bom problema. O quê? A máquina. Nossa, verdade, tem muita coisa pra empacotar. Ô Maninho, você se importa depois de eu fazer essas entregas? Eu ir descansar um pouquinho? Ah, tá... eu tô arrumando aqui. Ok. Dá pra gente levar quase tudo, eu acho. Por causa da nossa nova carroça. A pedra ali ou Não, maninho. O que, que é. Eles vão cortar a pedra? Tenta cortar. Tenta botar. Eu vou tentar botar. botar ah, tá tudo. Botar o menino. Um... tá arrumada. Maninho entrou. Olha! O oh, que será que vai sair? Uma pedra. Saiu pedra, maninho. Não sei qual é que pedra. Mesmo, não é? Ai, ai. Eu estou tão ansiosa para minha jujubinha começar a criar leite. Tem que comprar um poço pra ela quê? Que? Um pocho. Mas é, já tem lá no celeiro, olha. Ela tá feia, né, eu sei, mas as pedras viram somente pedras. Não, mas não é pra vender. É. Pra... Tá. É? Tá, eu vou pegar aqui algumas. Algumas não, todas. Não, não sai uma de pedra. É, bem pesado, é, maninho, você vai ter que me ajudar. Ah, e maninho, toma. Pega aqui. Toma aqui. Milho para nós comer De Guarda para depois Não come sem mim, viu? Um pra Sim, tá lá no celeiro Nossa, gente, Não, só a carroça Falta ainda mais Um, dois, três Três lugares ainda sobrando Mas já colhemos Aqui nossa a verdade tem que entregar maninho Ai ai vamos Pega o milho aqui. Eu tô sem a Não tem milho Ah você deve ter visto umas sementes Eu acho é, então vamos. Falta ainda muita coisa Pra botar no carrinho Calma, maninho. Não se apravou. Eu, eu sei. Eu sei. É muita caixinha. Mas passa aí pra mim. Isso. Eu vou tá. Arruma aí por enquanto. E eu já vou botando aqui. Nossa, a gente precisaria de mais uma carroça. Vaquinha, eu já já volto. Senta aí, maninho. Vai que segurando. Era mais fácil você segur segurar a carroça. <risos> assim não, né? Ai, meu Deus. Tive uma ideia. Leva tudo pra fora. É só puxar o carro Sua caixa está sendo danificada pela água. Como que faz? Nossa, nossa, eu limpei de uma coisa. Eita, bota aqui. Ai! Solta a caixa! Ok, agora vamos descer, descer e dirigir. Um, dois, três e. Aqui. Pronto! Ai, minha caixa! Caiu lá pra água! Qualquer caixa é importante, maninho. Senta aí e vamos acelerar. Então? Ah, maninho. Senta aí, maninho. Você não pode ir no do carro. Vai que eu tô segurando aqui a peça. Ah. Vai andando, devagar. Não dá, maninho. A gente vai... Você sabe que aquele cara é cheio das ideias. Eles... Eu não tô nem aí. Eu tenho que entregar, maninho. Você só simplesmente pulou. Maninha, eu já volto. Ai, meu Deus do céu. Espero que seja a moça que esteja perdendo. Não, carinha. ai Nossa, eu tô muito... Hoje. Ai, meu Deus. Nossa, mas que demora. Desculpa, moço. Eu tive alguns problemas no caminho. Hum. Problema, sei. Você que está fazendo isso para não trabalhar. Ah, que nada, meu querido. Eu dirigi essa coisa ainda. Linda larguei meu irmão no caminho. Eu, hein? É, mas.. Né? Hum. O moço chato. Oh, mas eu quero tudo no preço justo. Eu entreguei no tempo. Muito obrigada. R$36,00. Não, mas peraí. R$9,00. Esperei. R$2,00 por casa de 20. Eu dei 40 pedra pro senhor, meu filho. Não falou que tava faltando pedra? Só porque eu do atraso. Tá. Próxima vez eu trago em menos de um minuto. Quero ver se eu não vou ganhar mais. Pelo menos ganhei 36 em cada caixa dessa aqui. Licença, moço chato. Ai, ai. Como será que meu maninho está aí? Onde ele está? Hmm, deixa eu ligar para ele. <mulso> Alô, Maninho? Então, maninho. É onde você tá? Pra minha? Ok, eu te espero lá. Pé! Oh, vou descansar finalmente! Lar do celular!